Então, estamos aqui no, debaixo do pontilhão, escondendo da chuva, que o bicho pegou. Curti aqui um tempo. Aí, estrada real. Olha o tamanho do pontilhão do trem. É muito alto.